Boa noite para você novamente, estou aqui na avenida Bandeirantes, em Americana, aonde de fato aconteceu o um acidente, o veículo vinha nesta direção, né, ao fazer a curva aqui, né? não sabe por que, qual motivo, né, ele acabou indo direto para, para o Ribeirão, aonde você vai poder acompanhar, ver também o para-choque, né até esse momento não estou podendo mostrar muito, até porque está o perito aí né? mas esse é o local, pra... o motorista estava vindo daqui e de repente acabou saindo reto aqui né? e acabou caindo no Ribeirão, no Ribeirão Quilombo aí você pode ver aqui até o para-choque que acabou ficando aqui né? infelizmente o veículo acabou caindo no Ribeirão e por fim né, acabou descendo abaixo aí os seus 300 metros para mais então foi isso que aconteceu ao fazer a curva, o motorista, não se sabe por qual motivo, né, acabou se perdendo, bateu na placa aqui E o para-choque acabou ficando aqui e veio adentrar aqui no Rio Quilombo né? Infelizmente, esse foi um dos fatos Vou mostrar aqui, do caminho aqui até o local onde foi encontrado o veículo Daí os seus 300 400 metros Vou andar um pouquinho mais Ainda estou na avenida Bandeirantes Esse foi um dos fatores né, Que viram que o carro caiu e acionaram o bombeiro E isso, a ocorrência partiu Após as 16 horas da tarde desta quarta-feira onde a perícia já fez o seu trabalho aqui para logo mais liberar aí o corpo desse homem de aproximadamente 50 anos Essa é a caminhada que estou fazendo. Isso tudo é que o carro desceu rio abaixo. Né? Para você ter ideia, a força que é a água né? em seu curso. E é uma boa caminhada. carro desceu tudo isso aqui que você está vendo por onde eu estou andando né uma distância longa ao fazer a curva possivelmente possa ter travado também o volante né ou não se sabe Olha a distância que eu estou andando da onde o carro foi parar rio abaixo numa mata fechada. Aí para finalizar o trabalho aí. Trator tá aí também, saindo. A princípio tem alguns familiares aqui já, mas eu posso entrar lá, né? Depois bater o carro. Não, eu não vou ver nada lá. Eu não vou, tenho lâmpada. Eu vou o carro para você, né? Da água Eu pego lá, é. é. cuidado. Cuidado, o espeto aí, ó! Aqui, ó! O espeto aí, ó! Aí, toma cuidado aí! Aqui, rapaz! Que ah, Você, a princípio, é um homem de 50 anos, mas a princípio não podemos falar ainda por motivos oficiais, né? Tem que partir aí é, da corporação e também não podemos assim jogar ao ar de uma forma tão né, complicada, mas todo mundo já sabe o nome da pessoa, só sei que ele tem 50 anos, né? mas você vai poder acompanhar no portal SB Notícia mais detalhes né, sobre isso daí. depois não a perícia sair Ela já foi embora. beleza obrigado tá aí eu vou até pegar uma uma lâmpada né porque vão liberar aí e eu vou chegar até o, o Rio também para ver como se dá para ver ainda o veículo né infelizmente é uma pessoa ainda de 50 anos né, estava preso no cinto de segurança como o capitão da corporação do bombeiro falou conosco e também estamos aguardando mais alguns detalhes aqui, já chegou alguns familiares aqui Deixa eu... Deixa eu ver aqui. Entrar no veículo aqui para segurança. aguardar mais um pouco aqui né, para ver se dá para chegar ainda no local mas na primeira live, na segunda live já deu para ver o veículo, né? Sim, infelizmente acabou uma pessoa perdendo sua vida, né? O bombeiro acabou retirando a pessoa que estava ainda com o cinto de segurança entre seu corpo, né? Eu Também trabalha com trator? Trabalho. Tem muito carrapato nesse lugar aí ou não? Mas não vi nenhum não. sou alérgico a isso. Não nenhum não. Tem? É. O duro que eu peguei esses dias já. É um tiro no pé, né? Agora é o perito tá chegando. Aí, ali, lá. lá. Pegou aqui, Juninho Pode ir lá, pode. Tá bom. É? é infelizmente, Cleusa, faleceu sim uma pessoa de 50 anos, né? Os bombeiros aqui, de americana aqui, com toda a equipe, acabou chegando até o veículo e acabou encontrando a pessoa ainda preso no cinto de segurança infelizmente faleceu e estamos aqui um pouco ao vivo ainda acompanhando aqui para finalizar o desfecho aí Já? Não vai mais esperar ele aí? Espera aí. Oh. Espera mais aí. Não, não, mano. Eu só é Sim. sete. Eu Uma pessoa acabou falecendo, só tinha uma pessoa no veículo a princípio, né? Então, acabou falecendo uma pessoa que estava no gol, né? Ao fazer a curva, o veículo acabou seguindo reto, né? E caiu dentro do rio Quilombo. Como Você está de meu prêmio. Como que está mais seco. Sim, uma pessoa de 50 anos, né? Mais detalhes você é vai poder acompanhar no S Notícia, Notícia, né? até porque deixamos para eles fazer, né? Em questão colocar o nome da pessoa, mas se trata de um homem de 50 anos que foi encontrado no veículo ainda com o cinto preso entre ele, né? É impressão minha ou tá calor, cara? Ou eu tô com dengue ainda? Caralho, pegou dengue, Covid chegou tudo. É, eu peguei Covid. Perícia voltou lá, né? Essa é a boa. ISO 6000, chega mais lá precisa assim. Não, fazer isso aí no carro. É, mas dá ainda, viu? no carro, É nada. Avenida dos Bandeirantes. Tá aí, Jardim. Que bairro que é aqui? Jardim Ordemuns. E olha que aqui o mapa estava fechado, hein? É. Mas para mim estava uma correnteza forte, viu? Até porque eu cheguei próximo ali, rapaz. É deslizar o pé ali e descer na correnteza, viu? É? Ah, eu entrei ali numa situação... Bom, sei nadar até 20 metros só, né? Acompanhando um pouco mais conosco aí pelo portal SB Notícias, infelizmente é uma notícia triste, né? Os leitores para a família né? Mas fica aqui o registro então Fica aqui o registro então pelo portal SB Notícia, Rádio Brasil Mais detalhes se acompanha no SB Notícia também, conosco Claudio Mariano, para o portal SB Notícias.